ela representa uma escola, sabe, porque para viver, para viver na rua, a pessoa tem que ser muito sábio, muito sábio em termos de saber o, que, o risco que ele está correndo, porque qualquer desavença ali é fatal, mas a rua para mim significa e representa para mim uma escola. Bola, com muita lealdade, porque só na rua que a gente vai saber o que é a vida. Se eu ficar rico algum dia, rico, mas milionário, porque rico eu já sou. Né? Se eu ficar milionário, jamais eu vou esquecer da rua. Meu nome é José Carlos Monteiro Lopes moro na rua há sete anos, né, mas desde criança eu já tenho um apelido de pastor. Por causa que pastor por quê? Cadê as ovelhas? A ovelha somos nós, a ovelha somos nós mesmos. Então, eu tenho 52 anos, né? e natural de Belo Horizonte, filho de José Monteiro e Luzia Fernandes Souza. Eu nasci na comunidade mesmo, belo-horizontino, não da gema do saco roxo. É, eu fui nascido e criado na periferia. Na periferia tinha casa, residência. Era eu, mas quatro irmãos. Sete anos atrás, Trabalhei de carroceiro muitos anos, trabalhava de domingo a domingo, sol, chuva, não tinha tempo. Se eu tivesse comprado prato de bola, o telefone tocasse, minhas meninas, ô oh, pai, telefone, a mulher para pai, ô oh, oh, filho, telefone, eu ia, atendi, largava o prato e ia trabalhar. Igual tu tinha perguntado sobre a vinda para a rua. É Aí eu falei que foi uma opção própria, mas também a necessidade. né? Mas como eu morava na periferia à beira de rodovia, 262, ali no trocamento do viaduto São Francisco. Teve um, assim, um desliz na BR, e a BR estava começando a ceder. Aí eu como eu, Convoquei a sociedade, a comunidade, para a gente fechar a BR, fazer, fazer uma zoeira lá para é, é, chamar a atenção dos, dos governantes, dos políticos, para que eles vejam essa situação da BR-262 no tronco ali do viaduto de São Francisco. Então, o que, que eles fizeram? Realmente a casa estava aquele muro de corpo de concreto, tinha na base assim de 5 metros de altura e 12 de, de comprimento. Eu que tinha feito já tinha uns 15 anos. E a prefeitura achou melhor acabar de munir minha casa. Mas como eu já estava separado da família, mas assim, como separado, a prefeitura pagou o aluguel para a família. Mas eu separado da mulher, eu não ia morar no no apartamento de aluguel com eles. Aí, quer dizer, eu ia tomar o livre hábito dela e ela o meu, né, a liberdade. Aí eu preferi ir a rua e fiquei esquecido, não da família, mas sim do poder público e da prefeitura, que tinha que me dar um direito à moradia. Eu tinha minha casa, minha casa tinha piscina sabe minhas filhas tinha não do bom do melhor mas sim do que elas é, do que as querias me pediam para as histórias para dar Fernanda Sabrina Claudinei Solange o governo mineiro e o prefeito mineiro porque na desapropriação que eles fizeram hoje eu me sinto triste porque se eles tivessem reformado a minha casa eu estaria junto com a minha família mas como eles, eles optaram para tirar minha casa, acabar de desmanchar e acabar de separar a família, hoje eu passo lá, tem outras casas no mesmo lugar. Porque aí foram outras pessoas invadirem e construir tudo novamente. Aí quer dizer, eu fiquei no prejuízo. É, fiquei no prejuízo de morada. Fiquei no prejuízo que eles me deram prejuízo moral, o Estado me deu esse prejuízo. O governo me deu esse prejuízo moral. Por quê? Se o cara não tem uma morada fixa, uma residência fixa, nem que seja na periferia, ele para muitos é um João Ninguém. Então o governo tirou 50% da minha felicidade. Na jacuí ali, carro foi, era assim de madrugada, carro foi e me acidentou, passou em cima da minha perna. Então foi uma fratura exposta grave. Aí eu fiquei no João 23, alguns meses, com fixador, a primeira cirurgia é para fixar a ponta dos ossos. Depois eles me transferiram para o Galbeloso para fazer a segunda cirurgia. Fiquei mais alguns meses lá. Aí ah, o governo, para não falar que não faz nada, me dá uma pequena contribuição de 78 reais. Aí eu, a minha ex-esposa me recolheu no apartamento. Voltar para a casa da mulher. Eu, dar, eu ir para a casa dos filhos. Ou da minha mãe. Depois que eu fui acidentado, não era negócio. Um dia eu cheguei na porta do, do apartamento, do prédio, olhei para trás do ônibus em vinho. Eu pulei dentro do ônibus e embora. E acabei de curar minha perna na rua, certo? Como eu, da minha idade, nunca tive problema com a justiça, nunca tive problema com a sociedade, eu me sinto bem onde eu estou. Eu estava morando no Renascença. Ah, ficava perambulando Renascença, Caixara, Lourdes, Barroca, é, sabace Sion. Ficava perambulando. Mas eu morava mesmo, eu tinha uma barraquinha ao lado de uma igreja. Chama-se Santo Afonso. Renascença. Aí eu comecei com o padre e ele deixou fazer uma barraquinha ao lado. Porque lá eu tomava conta de carro, lavava uns carros ao fim de semana. E eu sempre passava aqui na trincheira, que é Bernardo Vasconcelos com a amébia expulsa. para mim ir pro Caissara, para mim ir pro para Padre Eustáquio, Cidade Industrial. Aí eu passei a ver que o movimento ali já estava aumentando o fluxo de moradores de rua. E eles todos gostam de mim. Eles me pedem benção, sabe? Chama aquele outro. Ele sempre me... Ô oh, benção, pastor! O oh, pastor, me dá a sua benção. Então, todos os moradores de rua gostam de me abraçar, gostam de me beijar, homem, mulher casado, solteiro, e eu tenho um respeito muito grande por eles, muito grande mesmo e eu adoro eles, porque às vezes eles me fazem raiva, me deixam nervoso, que eu tenho que chamar a atenção deles, e eu chamo a atenção como se fosse um pai chamando o filho, e eu gosto muito de brincar com eles, beijar, abraçar, mas na hora do vero é vero, <risos> uma família, é uma família. Eu me tiro ali com esse pessoal do, da trincheira, Bernardo Vasconcelos, como uma família que a segunda família ou a terceira família que eu tenho. Porque um pede passa mal. Ô oh, pastor, eu tô sentindo isso. Tem jeito de tu arrumar um remédio para mim, pastor? Ô oh, pastor, eu tô com fome, pastor. Tu tem um pão, tem comida? Então eu falo, se não tem, eu vou fazer. Aí eu copo o pulgão e passo para eles. Aí chega sujo. Pastor, eu estou precisando de roupa, tu tem alguma doação? Então eu pego muita doação. Exclusivamente pensando no meu irmão que pode chegar. Sujo, descalço. Ou até se tiver chovendo, chega todo molhado e eu já raio com eles. O que que tu tá fazendo molhado? Ó, entra, entra na baranda. Que é uma barandinha de madeira também, né? Entra aí, arranca tudo. E ó, não pode ficar molhado que tudo é. Aí eu já dou. Chinelo, um calçado, eu já dou. A calça, cueca, camisa, blusa de frio. Porque faz parte a obrigação do ser humano cuidar do ser humano. Nós cuidarmos do nosso semelhante, igual Jesus, cuida de nós todos. <risos> a minha religiosidade é o seguinte, eu não sou, eu me sinto assim, sou muito crente a Deus, mas espiritismo, catolicismo, cardicismo, isso tudo eu já fiz parte de uma só mesa, é uma mesa da força, da união, porque muita gente acha que eu, que eu acha e vê em mim que eu tenho assim, uma força assim, espiritual, combatente com as que muitos invocam, muitos santos e não tem nada, eu só, vou, só invoco o meu Deus e tenho tudo. Conversando com Deus na solidão durante a noite. É na hora que a gente pode rir, sabe, esquecer, assim, muita coisa ruim, mas a hora da solidão é aquela, a hora que a gente mais desperta a mente, é a noite. Porque o é um dia a gente na rua, a gente fala, oh, bom dia, boa tarde, oi criança linda, oi bença do papai e da mamãe. Ei, fofinha, tu é uma princesa e tá? tal. Ei, senhora, bom dia, boa tarde, senhor. Aí a gente vai passando o dia com... distraindo a mente. Mas quando chega o anoitecer, aí vem a hora da solidão. É aquela hora que a gente... sente saudade dos parentes. Sente saudade dos filhos, da mãe, dos irmãos. Sente saudade também daquele lar que eu tive, daquela casinha humilde, na periferia. Aí eu começo a pensar o que é a solidão. O que é sentir falta de um lar. O que é sentir falta do aconchego de um filho. Sabe, de um amigo que vai na casa da gente, assim, visitar o fim de semana. Aquele churrasquinho de amigos. Aí é na hora que muitos... Eu acho assim, né? Que muitos tiram pra viver a vida alheia. Aí muitos vai usar droga. Aí muitos vai se embriagar. Muitos vai... tirar algo daquilo que não pertence a ele vai viver a vida a lei, que pra mim isso não é justo, sabe? Então eu começo, quando eu quero distrair a mente nesta hora, da solidão ao anoitecer, eu pego a bíblia, eu leio, eu pego um livro que eu gosto muito de ler. O Senhor, obrigado por mais uma noite, meu Pai. Nos conceda o entardecer, meu pai. Nos conceda o anoitecer, assim se for da tua vontade, com muita bênção e muita paz, meu Deus. Obrigado, Senhor. Aí, aqueles que estão acordados já saem também. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Aí é lindo, é gostoso. Que eu já gosto de acordar, porque sempre eu acordo mais cedo. Aí eu acordo cedo, né, e fico olhando as pessoas chegarem, de lá de onde estava, sei lá, né. Aí eu falo com eles, ó, o último a dormir, apaga a lua.